Gesso dá dinheiro? O gesso dá dinheiro? Sim, o gesso dá dinheiro. O gesso vai dar dinheiro para o fabricante e o gesso vai dar dinheiro para o comprador. Como assim? O gesso vai dar dinheiro na venda por ser mais barato e por ter mais qualificação. E o gesso vai dar dinheiro para o construtor por ser mais barato e também por ter mais qualificação, você vai gastar bem menos, vai ter a casa dos seus sonhos e com a mão no bolso um pouco mais leve para tirar menos dinheiro do que o que você tiraria com uma casa que é feita de costume. Profeta do me diz uma coisa: na hora da construção do, da sapata, até o telhado, tá? Qual casa é mais rápida para construir? Qual casa é mais barato para construir? E qual casa, na hora da venda, ela acaba valendo mais? Responde isso aí para nós, se você souber. Olha, Yuri, sem dúvida, a casa de gesso ela vai sair mais barata na construção, mais rápido na construção e mais cara na venda. Muito bem, vamos lá. Por quê? O que você gastaria para construir uma casa de tijolo baiano ou de tijolo de concreto, cimento, essas coisas? Você gastaria muito dinheiro. Por quê? Você gastaria com cimento, você gastaria com areia, você gastaria com muito ferro. Isso é só até você chegar à altura da casa que você quer. Depois vem acabamento, vem reboco, né? vem preenchimento, essas coisas. Já na casa de gesso, você tem algumas vantagens muito acima disso. Você não vai usar o cimento. Você não vai usar a areia. E terceiro, você não vai precisar de um ajudante, caso você não queira pagar alguém para fazer massa para você, porque não vai ter essa necessidade. Porque na casa de, de gesso, Yuri, ela não vai em cimento. Ela vai em próprio gesso, que é chamado gesso colo. Já tem essa grande vantagem. Se a gente for botar na caneta e for somar, né, só aí você já vai economizar praticamente 40% né, do que você gastaria numa casa feita com alvenaria de blocos de cimento, ou seja, blocos é, tradicionais. E na hora da venda, você vai ter uma casa é, firme, uma casa popular, uma casa top, e você vai vender pelo valor X. Vamos fazer uma comparação. Talvez você diga que vai sair o mesmo preço. Não. Porque você tem que somar a venda da casa desde a construção da casa, entendeu? Você vai gastar 100 mil para construir uma casa. 50 mil, 30 mil. Você vai vender a casa por 200 mil reais. Vamos supor que você gastou esse valor construindo aí uma casa tradicional. Né, com o bloco de cimento ou com bloco de cerâmica. Você, você construiu uma casa de gesso. Você gastou 30, 40 mil reais. Opa, um valor muito abaixo. Se você vender ela por 200 mil reais. Você já lucrou na venda da sua casa. Ou seja... É menos gasto na construção, a vida pode sair do valor igual, mas você economizou no gasto da construção da sua casa. Essa é a vantagem que você teria construindo a casa de gesso. O oh, profeta do gesso, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu estou adorando as suas respostas, porque dá para perceber claramente que você entende do que você está falando. Isso está sendo muito bom e eu espero que esteja, esteja sendo útil para os inscritos aqui do canal, aliás, se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Bom, é o seguinte, cara, uma das perguntas que mais tem aqui no canal é assim, quantos blocos eu faço com 10 com formas em um dia e quantos caras eu preciso para fazer isso? Olha, Yuri, com 10 formas, cara, você ia conseguir produzir aí aproximadamente mil blocos, que é o equivalente que você precisaria para construir uma casa aí de 100 metros quadrados. Né, e com duas pessoas, né, isso seria com duas pessoas você conseguiria produzir aí mil blocos, que seria o suficiente para com duas pessoas também você conseguir levantar uma casa em um dia. Agora imagine só, cara, você, você fabricando mil blocos num dia e num dia também você está com a sua casa pronta já, levantada. É uma vantagem ou não é? E ainda bem mais barato. Professor Douglas, me diz aí uma coisa, cara. É, outra. É a pergunta que tem muito no, no canal aqui é o seguinte qual o tempo correto de secagem do bloco é, para usar o bloco né quanto tempo leva para secar o bloco para você poder usar o bloco para construir a casa olha cara, isso aí também eu infelizmente não vou poder revelar aqui para vocês também porque é segredo industrial né? então vou ficar na curiosidade outra pergunta é, é a seguinte é quanto tempo o gesso deve ficar na água antes de ser utilizado será que você consegue mandar isso para nós? Então, essa parte aí também, Yuri, eu não vou poder estar revelando aqui também, né? porque também, como eu falei na outra resposta passada, é segredo industrial. E, infelizmente, vão ter que ficar curiosos também. E uma outra pergunta que eu acho que eu tenho quase certeza que você vai falar também, que é o que você acabou de falar aí nas duas anteriores, é o seguinte. Quanto tempo leva para desinformar o bloco? Por exemplo, uma pessoa pegou e comprou uma forma, né? Aí ela fez o gesso lá, do jeito dela, achando que ela pode fazer de qualquer jeito e misturar do jeito que ela quiser, que o bloco está pronto para construir a parede e tal. A pergunta é, quanto tempo que ela leva para desinformar o bloco? Essa parte também eu não vou poder revelar. Vai ficar curiosidade, eu sei aí, o coração de vocês vão palpitar aí e a mente vai explodir, mas também é segredo industrial, né? E a gente tem que, nessa hora aí, ficar mudo, não falar e, infelizmente, não vai dar para revelar para vocês. Profeta do Gesso, última pergunta em questão de segurança. Né? Tem cara que acha que ele pode chegar e comprar uma forma, fazer o Gesso do jeito que ele quiser, é, e levantar uma parede, cara. Fala para gente em termos de segurança, legislação, é, o que, que pode acontecer com o cara que fiz as coisas meio fora do, do, do que diz a lei. Olha, Yuri, cara, não é aconselhável e também não é correto que a pessoa faça esse tipo de coisa. Porque assim, a pessoa que já constrói o bloco, ele tem um amplo conhecimento do material. É o que sustenta, o que não sustenta, quantidade X, quantidade X. Por exemplo, você a pessoa vai construir o bloco na, na sua casa, entendeu? Se ela errar é num detalhe, cara, pode arrecadar em um acidente, entendeu? O bloco pode não sustentar o peso que era para sustentar, e existe toda uma documentação, um processo, entendeu? Pode haver fiscalização e pode resultar até em cadeia, entendeu? Então, imagine que você faça esse bloco e dê errado, uma casa cai, uma laje cai, de uma pessoa, machuca uma pessoa, a responsabilidade vai ser daquela pessoa que fez aquele bloco sem nenhum conhecimento no produto. E na minha opinião, o melhor que você faria era conversar aqui com casas de gesso, que já tem um produto de confiança, já está se expandindo no mercado e que você pode construir a sua casa aí sem ter medo ou sem ter, vamos dizer assim como se diz o brasileiro, sem ficar com o pé atrás se vai aguentar ou se não vai. Então procure casa de gesso e compre o seu bloco com confiança e qualidade. E construa a sua casa e você vai ver os benefícios de morar dentro de uma casa de gesso. Isso é o que eu tenho a dizer para vocês. Até a próxima! Profeta do Gesso, cara, quero agradecer demais você por você ter vindo aqui em casa, tá? Veio lá, veio de longe, não veio de perto não, viu gente? E ter dado essa entrevista aqui para o pessoal, para ajudar as pessoas a entenderem melhor o processo do gesso, que é um negócio garantido, aí tanto é que já se fabrica casas de gesso na Europa há centenas de anos, né? A primeira descoberta de, de, de uma construção, de um, uma edificação de gesso foi na Turquia, 9 mil anos antes de Cristo. Então, se já se usa a construção, já se usa o gesso para construir casa 9 mil anos antes de Cristo, ó, né, né, Na verdade. Então, quero agradecer a você, profeta do gesso, por ter vindo aqui. Muito obrigado. É, só pedindo mais uma, uma coisinha, pede para o pessoal se inscrever no canal aí. Então, pessoal, se inscreva no canal. Acompanhe os vídeos aí que eu garanto que vocês vão gostar e também deixe seu like aqui para ajudar aqui a gente aqui na divulgação do produto do Gesso, entendeu? E que esse material venha se expandir cada vez mais e você vai nos ajudar através desse trabalho e benefício para toda a sociedade. Cara, é bom, hein? Valeu, pessoal. Obrigado. Fica com Deus e até o próximo vídeo.